Dor na lombar é uma coisa cada vez mais comum que antigamente só era comum para quem estava mais velho, quem estava passando dos 40. Mas hoje os jovens sofrem muito de dor na lombar por ficarem sentados, né? Jogando videogame, enfim, estudando. Então hoje, lombar é um problema geral de todas as idades porque são os tempos em que a gente vive. Quer saber mais sobre isso? Que é um composto que ajuda a curar totalmente a dor na lombar. Fica comigo que eu já vou mostrar. Solta a vinheta, pessoal! A coluna lombar ela é responsável pela nossa estrutura de vida. A gente carrega o peso da vida sobre ela, né? o peso dos pensamentos, o peso dos sentimentos, o peso das emoções. Então, existem vários chakras acima da coluna lombar. A coluna lombar fica ali mais ou menos na região do segundo chakra. Tem mais cinco chakras principais, ou seja, cinco departamentos processando um monte de preocupações, estresse, mágoas, ressentimentos e todos os desafios que a gente passa na vida acima dela. Então, é como se a coluna lombar recebesse toda essa sobrecarga dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções, porque a energia flui de cima para baixo, também de baixo para cima, mas principalmente de cima para baixo, sobrecarregando a nossa lombar. E dói, viu? Dói, eu sei porque eu já passei por isso, inclusive já fiz cirurgia de coluna lombar, porque no meu caso estava uh, pressionando a medula, né? Então foi algo muito arriscado e que teve que ser resolvido de uma forma cirúrgica, né? Porque era um problema biomecânico. Mas a gente tem um chá, um composto aqui da fitoenergética, que ajuda muito nos casos mais leves, né? No meu caso foi uma coisa muito severa, mas tem casos mais leves que esse composto da fitoenergética ajuda muito a resolver e ajuda você a se livrar dessa dor que é chata, que incomoda e que mesmo, muitas vezes, praticando pilates, fazendo fisioterapia e até usando medicação, não consegue se resolver. Então, eu vou mostrar aqui como que faz o composto. Mas, antes, eu queria falar do meu livro Código da Alma, Descubra a Causa Secreta das Doenças, porque aqui tem informações sobre mais de 100 doenças, que são as que mais acometem a humanidade, e a gente fala também de cada parte do corpo e qual é o significado psicosomático que cada parte do nosso corpo tem. Então, na coluna, na estrutura da coluna, na medula, a gente traz muita informação genética. E essa informação genética vem dos nossos antepassados. Então, muitas dores, muitos sofrimentos, muitas tristezas que eles tinham, a gente carrega junto conosco. E se essa energia não é limpa, se ela não se torna uma energia qualificada, ela acaba sobrecarregando, né? estourando, como o pessoal fala, em algum ponto. Então a gente sempre tem no nosso organismo órgãos de choque, tem pessoas que uh, quando o emocional vai ruim, uh, a garganta sofre, tem pessoas que quando o emocional vai, não vai bem, a cabeça sofre, tem outras pessoas que é o estômago, né? a pessoa tem uma gastrite, tem um problema de estômago quando não está bem emocionalmente e muitas pessoas é a coluna lombar. Tem pessoas que é na cervical, porque sente a tensão na vida aqui nos ombros e no pescoço. Mas lombar hoje é um assunto bem difundido, né? onde as pessoas se queixam muito, se reclamam. Elas reclamam muito dessas dores que surgem na região lombar. Bom, a dor lombar está ligada à estrutura que a pessoa tem para viver. Então, se a pessoa não tem estrutura para viver, não tem casa... Não, não, não tem o que comer, não tem o que vestir, é, não tem com quem contar. Ela não tem uma estrutura de vida montada para ela viver. A coluna lombar, que é uma estrutura que a gente tem, ela vai sofrer, né? vai ter sequelas. Uma outra coisa que acontece também é quando a nossa estrutura de vida está muito bagunçada, a lombar vai sofrer. Então, eu sempre recomendo para as pessoas, se a, a tua casa está muito bagunçada, se a tua vida está muito bagunçada, uh, separa um dia, ou um final de semana, ou um feriadão para fazer o grande faxinão. O grande faxinão, na verdade, é um grande enfrentamento, onde você começa a organizar as coisas na sua casa. Gavetas, armários, um, bolsas, né? Quarto da bagunça, que o pessoal chama, às vezes, de sala de jogos que é lá que jogam tudo que não querem mais. Então, tem muitas coisas dentro do ambiente da gente que já são inúteis, que não servem mais para nada e que atrapalham muito a nossa energia. E a lombar é como se fosse um disjuntor, né? Às vezes, a gente descarrega toda a energia ali e ela acaba falhando ela acaba somatizando toda essa dor que a gente carrega. Então, eu separei quatro plantas aqui para a gente montar um composto. Lembrando que todas as informações sobre doenças, você encontra no meu livro Código da Alma e as informações sobre as plantas no livro Fitoenergética, a energia das plantas no equilíbrio da alma. Essa aqui é a edição comemorativa de 15 anos da Fitoenergética. Muito bem! Vamos ver, então, quais são as plantas. Nós selecionamos o jambolão, que na verdade se chama Cisigium cumini. Uh, separamos a pitangueira, que no nome científico se chama Eugênia uniflora. Escolhemos o dente de leão, que se chama Taraxacum officinale. E selecionamos o orégano, que se chama Origanum vulgari. Tá? O que, que o jambolão faz? Traz força e vontade para mobilizar-se em direção aos objetivos, gerando disposição e atividade. Cria priorização interna para realizar desejos, cria disciplina e bons costumes. A pitangueira ajuda a ter energia para enfrentar a vida, gera vitalidade nas células, cria imunidade física, emocional e mental traz clareza mental, ajuda a esclarecer dúvidas, encontrar saídas e caminhos e, entra, e entrar em acordo, ponderar, entender o próximo e buscar o diálogo nas discussões. O dente de leão estimula a pessoa a agarrar as oportunidades na vida, contentar-se com as coisas que tem e com quem é, ser feliz naturalmente, saber valorizar tudo e todos, elevar a autoestima e gerar humildade e sentimento de gratidão. Ajuda a viver de forma simples, sem complicações e objetivamente. E o orégano ajuda a conseguir estruturar a moradia, a casa, o convívio, a se instalar num lugar, a criar raízes, criar projetos duradouros e concretos, estimula a honrar compromissos e acordos e cumprir promessas e construir uma história de vida. Então, isso é o que essas plantas vão fazer. E combinadas, elas vão atuar diretamente no ponto de energia que é vinculado à lombar. Pra montar um tratamento é muito fácil, você vai misturar uma quantidade dessas ervas que equivale a uma colher de chá de cada erva. Então aqui nós temos o jambolão que a gente vai picar ele bem picadinho para poder misturar com as outras ervas. Aí, na, na sua casa, quando você for fazer, você pode picar mais picadinho, tá? Porque aqui no vídeo eu tenho um tempo para fazer as coisas. Beleza? Então, vamos picar o jambolão. Aí, a gente vai pegar o dente de leão mais ou menos uma colher de chá Estou tô colocando um pouco mais para vocês poderem enxergar o orégano é melhor colocar num potinho que fica bem misturado eu coloquei aqui no prato para todo mundo poder enxergar, tá? no potinho ia ser mais difícil Você mistura todas essas plantas aqui. E se você tem um moedor manual em casa, porque não pode ter energia elétrica, tá? Se você tem um moedor manual, aqueles de manivela, você pode moer no moedor. Misturou todas as plantas, você vai energizar elas com a oração da sua preferência. Você impõe as mãos, você pode fazer a técnica do verde-prata, você pode fazer reiki de orei, cura prânica, é, teta-healing, você pode fazer hum, radiestesia, você pode cantar um hino da sua igreja, se você for evangélico, você pode cantar um mantra indiano, você pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, se você for católico. Enfim, você vai energizar do jeito que conecta você à sua espiritualidade. Pode fazer uma dancinha xamânica, pode cantar uma música xamânica, você vai escolher, da sua preferência, algo que te conecte com a espiritualidade. Porque o que a, a língua que a planta vai entender para se energizar é a sua energia, em que frequência você está, em que nível você está conectado. Aí, misturando bem as plantas, depois que você fez esse processo de energização, você vai pegar um coador, como esse aqui, vai colocar a planta aqui dentro, porque depois que energiza, todas as plantas desse composto vão ter a mesma energia. Então, se você pegar uma pitada a mais de uma planta ou de outra, não tem problema. Todas elas assumem a energia de grupo. E você vai pegar um pouquinho. É bem pouquinho. Na fito, é uma pitada de planta mesmo, tá? Não precisa muito para fazer o, o composto. Aqui eu coloquei mais para vocês poderem enxergar. Mas é bem pouquinho. E esse composto aqui que está no prato... Ele pode durar os sete dias do tratamento, tá? Esse tratamento é para sete dias. E depois você põe a água. Aqui eu tenho água quente, que foi esquentada no fogão, no fogo. Não pode ser esquentada em chaleira elétrica, nem em fogão elétrico. Tem que ser fogo mesmo. E você pode fazer com água fria também, tá? Se você não tem... Um fogão que tenha fogo, eu prefiro que faça, então, na chaleira... Prefiro que faça com infusão a frio, tá? Que é com a água fria. Aí o coador fica aqui, né? Com a erva. E você pode energizar de novo. Você energiza uma vez quando prepara o composto e depois, cada vez que você for tomar o chazinho, você energiza de novo, né? Canta uma musiquinha ali, ou um gangana para taiei ou um mantra vinculado, foi o que me veio na cabeça, ou um Tare Tu Tare Tu Enfim, aquilo que te conectar com a espiritualidade. Faz a tua oraçãozinha e bebe esse chá. Esse chá não pode ficar pronto por mais de duas horas, porque ele perde a energia, tem que ser consumido na hora. Não dá para colocar numa garrafa na geladeira e ir tomando durante o dia. Primeiro porque a geladeira tira energia, e depois porque ele vai perdendo essa energia ao longo de duas horas. Então, é, é importante que você respeite esse tempo. E aí você vai tomar duas vezes por dia, durante sete dias, esse composto feito de jambolão, pitangueira, orégano e dente de leão. Esqueci uma das plantas. E dente de leão, tá bom? Tá bom esse chá, maravilhoso. É isso, a fitoenergética é assim mesmo. É simples, é conectada com a natureza é fácil de fazer e você pode se tornar um terapeuta fitoenergético que recomenda né, os chás e as ervas para que as pessoas obtenham curas maravilhosas, curas incríveis. E você pode, além de se tornar um participante do nosso treinamento fitoenergético essencial, que eu vou deixar o link aqui embaixo, você também pode adquirir os nossos livros. Então, aqui embaixo eu vou deixar o link para você se inscrever no treinamento Fitoenergética Essencial e também para você adquirir os nossos livros. Código da Alma, Fitoenergética, tá bom? Manual de Magia com as Ervas. Nós temos várias publicações nessa área, são publicações consagradas, né? Que já estão há quase 20 anos, fazendo milhares e milhares de pessoas felizes. Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.